Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu estou aqui com a equipe do Estúdio Quadrada para fazermos um vídeo falando sobre os filmes que nós estamos ansiosos e queremos assistir em 2019. São filmes em que no mínimo alguém quer assistir. Sim, é isso, Será? né? Sim. Não é? Bom, foi é. o intuito do vídeo. É. Esse vídeo está sendo gravado no meio de janeiro, então a gente vai ignorar a existência dos filmes que vão ser lançados em janeiro e vamos partir da etapa, né, de fevereiro. Só vale lembrar que teve muitos filmes bons em janeiro. Sim. É, tipo... Vibro. É. E eu queria assistir o do Homem-Aranha também. Homem é. o ele ganhou, ele ganhou. Ganhou a melhor animação no, é, no Globo de Ouro. Agora, de a partir de fevereiro temos... A Morte te Dá parabéns, Alita. dois e a Lita. Ok, a única coisa que o vi de Alita foi o trailer Ele parece que é muito legal. Sim. Eu tô, eu tô curioso por ser a Rosa Salazar e também porque esse filme tá tipo há dois anos a gente promovendo o filme. E se Sim. tá há dois anos e até agora não saiu. Eu acho ótimo. Quando demoram assim, promovendo tanto, promovem tanto, aí chegou. Chega na hora. Dia é é. É. É. <risos> a morte de Dá parabéns, eu tava ansioso quando anunciaram que ia ter o 2. Mas o trailer é exatamente o primeiro filme. Ah, eu não, não fiquei ansiosa porque vai ser a mesma coisa é, que o então outro. Exatamente. Tipo, a gente, termina, mesmo. a gente termina o primeiro filme, tipo, caraca, que filme legal. legal é. Aí, tipo, quando falam que vai ter o 2, tipo, não, é que... um pelo amor de é. Deus, pra que é que desnecessário. É. Pra a gente vai assistir. É. O pior de tudo é. é isso, porque eu sou trouxa, eu vou no cinema ver. Ah não, é. mas pra chegar na internet. <risos> Virada <mas> não, não <risos> vou pagar não. Então vamos para o mês de março que temos... Capitão Marvel! E Dumbo. Sim. Dumbo eu tô... Dumbo. Ah, é Disney, né, gente? A gente, é, a gente vai ver. Muito. A Disney vai lançar e a gente vai ver. Exatamente. esse aí é o Dumbo Dinheiro. Ah. Esse é o não Eu vou Não, sim. É, eu também. Eu não sei se... É porque eu tô muito, muito, muito ansioso pra Capitã Marvel, mas Dumbo eu tô, tipo... Na... A Disney tá lançando muito live action no mesmo ano e muito perto. É. Tipo... Ah, mas isso não é ruim, que bom não, que mas é... Mais, não na minha mas é Não, ah, mas não sei, é porque me incomoda que, tipo, ele... ela não tá divulgando todos de uma maneira grandiosa. Ela tá divulgando todos de meia boca. O único que ela tá divulgando muito é o Rei Leon. É, não, eu acho que vai ser legal, gente tem tudo pra ser bom. Eu não lembro muito. tanto racista, da... opa! Mas enfim, tem tudo pra ser incrível. É. E eu não sei se. Eu não lembro nem da história original de Dumbo. Não. É um tanto pra, tipo, quanto... Comparar. Cara, eu lembro que quando eu era mais nova eu tinha medo de Doom. Porque é. tem um pedaço meio psicodélico Não, assistir. exatamente. Doom em si tem eu um negócio gosto mais de pesado, Doom. Mais eu gosto. tem mais é. dark. E por ser do Tim Burton, tem tudo pra ser um filme mais dark. E ser um filme diferente do primeiro. Então pode ser que. Sim. a gente pode se surpreender aí. É isso pra Capitã, Marvel, Capitã, Capitã Marvel. Capitã Marvel não, eu tô muito ansioso. Sim. Principalmente pra saber essa tal ligação que eles vão fazer com o futuro do universo dos, dos X-Men. <risos> da Marvel. <risos> que aparentemente ela vai ser a ponta pra próxima fase. É isso, né? Pelo que eu entendi, ela vai estar lá fora e vai vir pra cá. Isso. Que não é possível eu que ela esteja que aqui. Que é. estamos fazendo. É. Que não é possível que ela esteja aqui. Eu quero saber como é que vai ser essa interpretação é. com Guerra Infinita. E se ela está aqui, por que, que ela não apareceu ainda? Sim. E aí vamos também pra abril, que temos dois outros filmes de super-herói: Shazam. Que eu tô muito ansioso para Shazam. Eu não consigo mais lembrar de Shazam sem lembrar da com, com e ativação que tava tendo de Shazam, Shazam. Shazam. Shazam. Sempre que eu vejo Shazam, eu quero fazer Shazam! É, não só isso eu queria <risos> deixar claro. E o meu vídeo do Shazam. Shazam! Não, mas eu tô muito curioso porque vai ser, eu acho que, o primeiro filme. Não o primeiro, se bem que Aquaman foi um filme que não se levou muito a sério. Ah, mas hum. não tanto quanto o Shazam tá prometendo. É, porque eu acho que Shazam já vai ser mais voltado pra comédia. O quê? A é comédia um de super-herói. É. Se quiser assistir um filme da vida real, dá de trem. É o Boy! É Boy! É o Boy! Eu Eu tinha medo pequeno. dele. Eu é. estava muito da cara do filme. Eu professor. não sei se eu tô ansioso, é tipo de filme, ah, tipo, vou ver. É melhor. eu tenho os dois troços na cabeça, não? Né? É, é... é Curioso pra conhecer a história de Roboy, porque eu nunca conheci. Eu não faço a mínima ideia do que, que seja, do qual seja a história. Eu acho que justamente por tipo, isso que eu tô meio ansioso, assim, pra tipo, realmente aprender sobre. Próximo. E em Abril temos também After. Ambiente. Que é a adaptação. É. Tá aqui é Só por causa da questão da polêmica que tá rolando em relação a AFTA ter tratado literalmente um relacionamento abusivo como se fosse algo ok, tranquilo, show de bola. Temos aí também em o último filme né que vai ser no, no último dia praticamente de abril que é o próximo Vingadores que é fim de jogo em português é artilhão. Mas não que eu acho que fim de jogo também ia ficar legal. Né? Exato. Tô muito não ansioso pra esse filme muito muito muito muito, muito muito muito muito acho que, eu acho que eu tô mais vai ficar mais. Quero saber quem vai morrer. Sim. É é provavelmente o, o, eu não sei se o Tony Stark vai o Tony morrer. Não. não eu acho que ele não morre mas ele vai continuar ele vai sumir vai ficar meio que igual o papel dele de de Homem-Aranha, que, uhum. que só aparece, de vez em quando. Esse filme vai ser um filme de fim ou vai ser um filme... Igual a todos os outros eu filmes Eu acho que vai ser um filme, tipo, vai finalizar esse um, pedaço. Um ciclo. Então, um ciclo. Mas ele, será que esse filme vai não, ter acho cara que não. de fim? Eu acho que não. Porque todos eu os filmes que... da Marvel sempre tem cara de continuação. Tipo, como se você já soubesse do que veio antes e como se você não precisasse saber o que vai vir depois. É season final de temporada, que eles fecham um negocinho certinho e aí deixam um gancho pro depois. Pra Entendeu? Em maio, temos o Sol. Também é uma estrela, que é da mesma autora que É uma adaptação da mesma autora de tudo, de tudo e Todas as Coisas E eu não li o livro Espero ler antes de lançar E eu tô bem curioso, porque eu gostei muito Do primeiro livro e do filme também No caso, do primeiro livro dela E todo mundo diz que o primeiro livro é horrível E que o segundo dela é maravilhoso, que no caso é desse filme Então, se eu já gostei do primeiro E o segundo dizem que é maravilhoso Só o Lucas quer ver esse filme, gente, pra Ah, eu ah não, eu gosto, é, é, Obrigado então é. corta essa parte. <risos> Outro filme que eu também tô mega ansioso, é Detective Pikachu. Eu também. Porque eu acho que vai ser uma pegada muito diferente. Quando é. eu assisti pela primeira vez o trailer, eu fiquei tipo, que? Mas depois eu fiquei tipo, que? Uhum. Sabe? Eu quero muito ver esse filme. Eu, eu tô mais curioso pra ver se possivelmente isso vai ser o início de uma possível saga Sim. no sentido de que eles vão abrir esse universo de, de Pokémon no cinema, que eu espero que seja vai lançar também o segundo filme do Godzilla que é com a Meili... Meili... E isso aí e é Stranger Things. É, Saiu um trailer há muito tempo, né? Não, o um trailer é incrível também. É, maravilhoso. É legal. Ela legal. Sobre aquele prédio aquele cantar, aquele isso, que ele que ele tomou. Isso, o apocalipse que... começando. Exatamente. E o prédio caindo, muito e bom. Eu não sou muito fã dessa... De coisa de Godzilla. É, não. Mas o filme parece que vai ser legal. É. Eu já achava que era o outro. Que era o Godzilla versus lá que eu já não lembro o nome. É, é King, King Kong. Kong. Isso Você aí. acha que é o próximo? O último filme de maio é o Aladdin. Não sei se é o último filme, mas é o último filme da nossa lista. <risos> que. Não, eu quero muito ver não ela sei. também. Eu quero que eu quero muito ver todos os filmes. Eu sei né? que tá é. bem numa vibe na da recosa, eu sei isso. Eu, eu senti isso, é na verdade. E eu não gostei Jesus. do. do Will Smith. Will Smith como. Eu achei, legal. Não, eu achei, eu que... achei que eu achei que ele tinha que ser azul. Bem porque bem... Eu é eu chato, né, você tudo. querer sempre que as coisas fiquem iguais. Exatamente. É. Mas é porque eu tava esperando muito que ele fosse azul. Mas, paciência. Eu gostei da caracterização. Pra mim também. Toy Story! Cara. Eu vou chorar tanto nesse filme. Assim, ah, eu não não nem sabia que era. Não, que não era gente, muito. vamos lá, Toy Story é questão de é, eu, eu também não amo essa história. Mas, eu vou não, eu sim, eu mas vai ter alguma coisa falar. nesse é. sentido aí. Mas a questão é: Toy Story. Toy Story é sempre incrível. O 3, Nossa, então, o 3 foi maravilhoso. Então, assim, a questão é: eu fico com muito medo do, do, desse quarto filme acabar com toda a magia. É, eu acho que eles podiam terminar, ele, por mais que eu ame Toy Story, eles poderiam terminar. Exatamente. Porque e fechou, aí? tipo, acabou o ciclo do Andy. É, mas a gente então, fala mas que, que tem muita ser. coisa pra falar ainda. Pode ser que tenha acabado a trilogia do Andy e eles façam outras coisas com aquela mas menininha nova. Mas isso pode Exatamente, ah, gente... é... Temos também aí um filme que eu tô ansioso mesmo, que é... X-Men. Fênix Negra. E onde ele tá no meio vai do tempo? e onde ele tá no meio do tempo? E, <risos> tem e também ninguém sabe o que vai acontecer, né? É. Mas ninguém nunca sabe muito bem o que vai acontecer, ninguém é isso e aí temos também um outro que eu acho que vai ser o ápice do meu ano, que ah, é isso, Turma é like da Mônica Lá. Isso é verdade, de tecido é o Light. É o L. Tecido. Ah, eu não, pouco, assim. Sério, não eu tô animada pra esse filme. Sério? Sai da sala. Cara, eu tô muito, muito. Não, é. muito eu nunca fui fã de Turma da Mônica. Ah, eu amo Turma Sai da, da, da sal. sala. E eu espero, de verdade, que eles estabeleçam esse universo de Turma da Mônica no cinema. Julho temos. Na... Oi? Eu acabei com o seu. Eu, eu, eu confundi, eu falei, ia falar, Júnior, você não pode fazer tudo. Ah não, acabou o clima. O Renan! <risos> é porque depois que eu descobri que na verdade não é um live action que ah. é tipo tudo computação gráfica é né? O que importa o filme estar bem feito, porque é. cara, vai ser um remake. Eu não sei se então, eu quero ver o Então, se for visualmente bonito, Sim. acho que tá válido. Temos também o. Homem-Aranha, longe de casa, Far From Home, que vai ser também em julho, e... Qual vai ser a história? É, não sei também, é. ele vai estar longe Eles de longe. casa. <risos> Novos Mutantes, gente, eu li... toda vez que eu leio esse título eu lembro da novela Os Mutantes. Tem um de que esse filme nem vai sair mais, né? Exatamente, porque ele também tá, né? Sim. Ai, não ah, tem que esperar, não. porque esse filme Assim, legal. se desistirem, que pelo menos vazem na internet pra gente assistir. Sim. Tem uma coisa meio de terror, e o elenco parece ser super é. legal, tem aquele garoto que é brasileiro. Ele é brasileiro agora. Né? Então, em agosto e setembro, a gente só tem, tipo, dois filmes. No caso, um em agosto e um em setembro. Que de setembro é o It 2. Ah, né? hum, que Eu gostaria de dizer que eu não vi um. Ah, Por porque? quê? Eu tô olhando o livro. Nossa, eu tô pensando que você vai assistir em 2020. falando em palhaço, temos Coringa também. Que é um, o Dia então, de Lee não vai mais fazer nenhum filme como Coringa, eu acho. Não vai? Eu acho é. que não. Porque, pelo que eu tinha lido. Falando que ele vai até pra Marvel. Ah, Porque, ah, porque assim, sei. pelo que eu tinha visto, eu posso estar completamente enganado, mas eu acho que não. Iam sair dois filmes do Coringa. Se iam sair agora, juntos, eu não sei. Se foi cancelado um, eu não, eu não sei. O Coringa não ZHK? Na, eu não tento entender. É a mesma coisa que eu tô também curioso pra saber se vai ser bom a dia 2. Porque é o primeiro filme eu adorei. <risos> Você não gosta de um. Eu gosto. Eu acho que ele tá sendo debochado. Não gosto. assim? Esse filme basta, tem o então. The um Rock, não tem? É, não. não. não, não. O, o, o Hemet, de Ovo Brássico. Qual é o nome dele? Ah, não, mas não, tem um cara que tem uma filha nesse filme. Tem a pequena Miss Sunshine, tem, tem uma outra Sunshine, menina e tem, tem um cara menina. que é o pai dessa menina. Vamos que dar um dele? Google aqui rapidinho. E assim, eu também não sei qual é a história do Doris. <risos> eu só tô indo assistir quando tá eu tô. Vendo? Eu não lembro eu nem o final. Eu não, eu... É com a Emma. Ah, é a Emma Stone, é a, a irmã de. Qual é a dele? Deixa eu ver. Qual é o nome dele? Wood Harrison. E aí entramos em novembro. Rose. Que tem frozen, é mas que não vai sair é no Brasil. É Porque no caso não vai sair em novembro, né? Geralmente o filme da Disney sai só em janeiro. É então a gente vai esperar mais um pouquinho. É. Ah, mas tá ali perto das férias, né? Dezembro. Não, mas eles são. Dezembro tá pra janeiro. janeiro, tá bem próximo mesmo. É, e aí entramos em dezembro. Aqui temos Jumanji 2, que eu não assisti o primeiro ainda. Sim. Nem pretendo. Não, eu, eu, não. Fico ah, não, eu tô curioso pra assistir, é porque, legal, porque parece ser legal. de tentar tentaram, game. mas não sei se deu certo. Deu certo vai ter um dois? É. Né? E quem faz The Rock? E temos o encerramento da trilogia nova de Star Wars. Eu acompanho. A gente vai ver, né? Se vai ser legal? Não sei. É coitado dos fãs, é isso que a gente tem a Ah, é. coitado nada, que eles tem um monte de camisa, de roupa, de tudo é, lá. É coitado é de mim. E aí entramos em três filmes que vão lançar esse ano e que não tem data. Por Lugares Incríveis, <risos> para todos os garotos que já amei dois. Que eu acho que se chama... É, perdão ah, não, você, você. Que, e agora e para agora, sempre. E, para la... sempre e também o Querido Dance, que vai ser a adaptação do livro da Kéfera. Posso Ontem? apostar? Que não vai ser esse ano? Não, não. Por ah, Lugares tá. Incríveis, acho que vai ser estilo caixa de pássaros final do ano. Ah. E para todos os garotos que já amei, seria no meio do ano. Eu acho que, na verdade, o Por Lugares Incríveis não tem hype para ser filme de fim de ano, da Netflix. Então eu acho que eles devem lançar agora no meio, tipo, no verão, assim. cara que serão lançados aleatoriamente, assim, Pá, Porque, assim, tem uma base de fãs bem legal. A Ellen Fanning, Ellie Fanning, tem bastante seguidores, então ela... Por causa da irmã. Tá, ela faz umas coisas legais, assim. E o menino também tá famosinho agora. Ele, no caso, é o humano que anda junto com o Pikachu. Eu não me liguei. Enfim, mas é ele. Então eu acho que a Netflix deve aproveitar o hype do Detective Pikachu pra lançar. Deve ser, tipo, ali em junho, julho, por aí. Eu acho que vai ser por aí. E para todos os garotos que já amei vai depois... Vai ser no fim do ano. No fim do ano? Eu acho que é. É, porque fez mega sucessinho esse filme. Fez mega sucessinho. Ah, é, Sim, mas fez mega sucesso com um é, é. ah, é. grupo não específico. Não. É a irmã sucesso. dele já viu esse filme umas 15, 15 vezes. Ah, eu também já vi. Ela sabe não as nem falas. Aí a gente, a minha aí a gente vai ver com ela, eu e ele assim. E ela assim, ah, isso é é muito legal. Enfim, o querido dan é aquilo. Eu tô com eu tô curioso pra saber se ela vai fazer uma adaptação legal, porque, tipo, no livro, é meio que ela escrevendo. O, o livro é um diário. A única coisa que eu amei é que ela vai fazer personagem principal. Ué, é. ela pode narrar. Começamos a gravar muito perto do sol, se pôr, então agora tá com uma iluminação completamente diferente do início. Estamos na penumbra. É isso, então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, siga nas, a gente na jornada, nos siga <risos> nas nossas redes sociais, saiu agora. Porque... Esse ano vai ter muita coisa nova. É isso, uhum. espero que sim. Obrigado, beijo, tchau. Tchau!